Fala meu amigo, beleza? Vou estar tá passando aí agora para você a música Eu Me Rendo, tá? O riff inicial do Ministério Mergulhar, ok? É um riffzinho bem legal, tá? É bom para você praticar paletada híbrida, não é difícil, tá? Então vai ficar bem legal aí, certo? É, se você não me conhece ainda, né? Vai hebrais tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Se gostar do conteúdo, deixa o likezinho para nós aí. Ok? Vou estar tentando fazer esse vídeo um pouco mais rápido. Algumas pessoas têm comentado que alguns vídeos ficaram um pouco mais longos, é, desnecessariamente. Tá? Então eu gostaria da sua opinião, se você puder comentar aí embaixo se o formato do vídeo está bom, se quer que deixe um pouco mais curto ainda. Beleza? Então vamos lá. Aqui é, é o seguinte: o riff vai ser esse aqui, ó. <música> bem simples, tá? De uma composição simples, tá? Em Ré menor, ok? Ou Fá maior, né? Se você pensar na tonalidade maior, ok? A execução é muito simples, tá? Só que a paletada, eu uso paletada híbrida, tá? Paletada híbrida, o que é? É você utilizar paleta, tá? E dedo. Tô utilizando aqui paleta, aqui segurando normal, tá? E o meu dedo 3 aqui, né? Se você se contar, 1, 2, 3, tá? Dedo 3, que é o que eu geralmente tenho um um pouco maior, tá? Que é o que eu costumo utilizar para paletada híbrida. Então, basicamente, aqui a gente vai ter três desenhinhos, né? Não vou colocar a tablatura porque é algo bem simples, tá? Acho que não, não justifica, tá? Então, ó, dentro de Ré menor, a gente vai tirar a pestana, ou pode deixar o que vai ajudar depois, tá? Então, a gente vai tocar essas duas notas aqui, ó. Então, a lógica é, ó, só vai tocar alternado, né? Uma em cada. Só que você usa um ritmo um pouquinho diferente, ó. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, O que, que eu tô fazendo, ó? Pole... polegar, né? Com palheta, Certo? Se você não tem costume com a paletada híbrida, vai dar um trabalhinho. Mas eu indico que se faça assim, tá? Vai ficar um pouquinho mais simples até para você fazer arranjo depois diferente, Tá? Facilita. Você quase não mexe a mão aqui. E consegue uh, ter menos, menos dificuldade com o salto de corda, né? Então, ó. E aí, entre cada um dos detalhes, entre cada um dos desenhos, a gente vai dessa essa melodia. Certo? Então, ó. e a gente tá fazendo aqui, ó. Tô aqui, aí vem, ó. Na corda Si, corda Sol. E aí eu faço o mesmo desenho novamente, ó. Tá? Duas vezes esse desenho. ta E vou tocar aqui a minha quarta, né? Tônica tá em cima, quarta. E a minha terça aqui embaixo. Tá? E volto na melodia. Tá? Então, ó, repetindo tudo agora. Ó, você vai colocar aqui na corda Ré, na casa 8, ok? E repete, a mesma notinha ela vai ser sempre, aqui embaixo vai ser sempre a mesma nota, tá? Você muda somente a tônica, né? Depois aqui, depois aqui. Tá? Então, ó, depois vai ser aqui. Ó. Certo? E ele vai ficar repetindo isso, ó. fecha o loop. vai ficar nisso basicamente certo eu esqueci de comentar só uma coisa tá no mais pro finalzinho aí do da música ele tem mais um solo de guitarra tá se você quiser que eu ensine esse solo também comenta aí embaixo tá que assim eu sei que você quer aprender o outro solo também ou se só esse aqui já foi suficiente Tá beleza? Então segue pro vídeo aí. E eu já quero te convidar, tá? Se você está querendo aprender um pouquinho mais de guitarra, a gente está com um curso completo, curso de Evolução, tá? Do zero até improviso. E a gente tem um curso também para quem está com o um tempo um pouquinho mais corrido aí, que é a realidade de muita gente, que é voltado somente à técnica. Beleza? Então tá aí no, comentário, no, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, ok? Se quiser conhecer um pouquinho mais, é só clicar tá, no, nas páginas. Tem o meu contato, você consegue falar comigo também. Beleza? E se você chegou até o final aí e gostou, deixa o um joinha para nós. Beleza? Grande abraço, então, e a gente se vê no próximo vídeo.